Olá pessoal, vamos então para a aula do nosso módulo de número 3. Neste módulo vamos novamente continuar falando sobre o comportamento humano, sobre personalidade e, a, e trazer um novo conceito, a personalidade e também o mecanismo de ajustamento. Bom, uh, como eu disse desde as nossas primeiras aulas, nós estamos aqui para estudar um pouco sobre o comportamento individual e não podemos desvincular isso do processo de administração. Neste caso, enquanto administradores eles buscam resultados, o produto final do comportamento é, interessa-nos, então, compreender como promover esse ambiente, como manter, como eliminar e como modificar os comportamentos do público interno, que são aqueles profissionais que trabalham dentro da empresa, e também os externos, que são os clientes. Cada profissional leva a organização, quando eu falo organização, pessoal, eu estou falando da empresa, tá? Um conjunto de elementos da sua vida, né? Que também somará a outros ligados à cultura, às normas e também a fatores ambientais. Em geral, os públicos, né? Os profissionais, eles seguem padrões. E esses padrões quando muito, é, opinando é, sobre eles em algum dos momentos. E estes padrões, na busca de procedimentos corretos e eficientes, são capazes de assegurar os requisitos de produtividade e também de qualidade que são determinados é, pelos clientes, pelos proprietários e também pelos concorrentes. Então, é importante nós sabermos que, o comportamento humano influencia é, na, na gestão que é feita dentro de uma empresa e que pode, é, esses comportamentos coletivos e individuais, pode gerar bons frutos, né, bons resultados para a empresa ou não. Então o profissional leva consigo esses comportamentos que são correspondentes ao que ele já vivenciou, o que ele já experienciou. E quando eles colidem com outros é, que são desejáveis pelos administradores, pelos donos da empresa, como podem nascer os primeiros conflitos, as primeiras dificuldades de relacionamento e a difícil solução, porque são atos involuntários e que são praticados sem a consciência do que realmente se faz. Por isso é importante o trabalho do gestor né, de, de RH, exatamente de recursos humanos, tá? Exatamente para que possa saber lidar com essas adversidades no ambiente corporativo. Na administração, as organizações, elas estabelecem indicadores de desempenho. A celebração do atingimento de metas fixadas desempenha o um papel é, de reforço para as ações gerenciais. E os resultados, contudo, devem ser apresentados com rapidez, para que as pessoas associem, então, os fatos que estão gerados. Enfim, é fundamental que saibamos lidar com as adversidades no ambiente profissional. E outro ponto que é extremamente delicado dentro da empresa é o trabalho em equipe então o um grupo de trabalho é aquele que interage basicamente para compartilhar informações tomar decisões e ajudar a cada um dos membros para que cada um possa desenvolver a sua responsabilidade aquilo que está é, dentro da sua da sua alçada de responsabilidades na sua função o grupo de trabalho não tem oportunidade ou necessidade de enganjar né, dentro do ambiente de trabalho coletivo é, mas é fundamental que todos os esforços eles culminem exatamente no bom relacionamento para que gere então os bons frutos uma equipe de trabalho gera sinergia positiva pelo esforço coordenado os esforços dentro de uma equipe acabam resultando no nível de desempenho maior do que a soma dos esforços individuais por isso que o trabalho em equipe é tão importante, né? Para que nós possamos, então, é, saber lidar com as adversidades e superar é, as limitações que cada ação ou cada tomada de decisão pode impactar dentro da, da equipe. É essencial compreender a dinâmica do grupo para que isso, então, possa é, gerar eficiência dentro das empresas ou das indústrias. E é, as organizações que dependem de, dos grupos, do trabalho em equipe, possam, então, lançar novas ações, novas, novos produtos, novos serviços que possam, então, é, chegar à eficiência daquela função que é exercida dentro da empresa ou por aquele grupo de pessoas. As condições externas impostas ao grupo é, podem afetar o comportamento dos seus membros e isso pode impactar na cultura organizacional da empresa. Então o planejamento de tarefas e o uso da tecnologia para isso pode ser extremamente benéfico para que tenha aí condições de sobressair um trabalho eficiente, seja de maneira individual e principalmente no aspecto coletivo. Para finalizar, trago um aspecto muito relevante dentro do módulo e que sintetiza em cinco características importantes na decisão eficaz em um grupo. A primeira delas é a utilização total dos recursos do grupo, conhecer o trabalho das pessoas, conhecer as pessoas que trabalham no seu grupo ou na sua equipe, para que possa ter uma melhor otimização do tempo deste grupo, que é uma outra característica, e se necessário for, estabelecer a correção dos aspectos relacionados a, ao trabalho né, ou à execução de uma tarefa e dessa forma possa se angariar aí uma alta qualidade na decisão ou seja eficiência do trabalho do grupo ou da equipe e assim possamos então so, solucionar os problemas é, do grupo e que isso vai com toda certeza impactar no resultado final do trabalho em equipe. Então é importante que vocês leiam os, o nosso módulo, o texto está bem sintético, é, bem sistematizado e muito intuitivo. Não deixem de realizar as atividades do nosso módulo, então nós vemos na nossa próxima aula.